Sempre tive um 205 Junior, que era, foi o meu carro de juventude, e então sempre tive o sonho de ter um, um 1900 GTI. E foi muitos anos de busca e consegui encontrar este carro, digamos quase debaixo de uma oliveira. Estava todo descascado, o motor a babar o solo por todo o lado, pneus ressequidos que aquilo mal punhas à estrada parecia que te ia saltar e fugir para todo o lado. Era o estado lastimável do carro sem amortecedor, sem traói, sem nada. Hum. Já estava na memória e sempre foi o meu sonho adquirir um carro destes. Vivi em Viena, estive lá a estudar. Tinha um colega de casa que era um grande apaixonado pelos ralis. E o carro que nós andávamos diário já era um 106 XSI. E tinha lá outro carro também fazia parte da casa, que era um Renault 21-2000. se eram umas grandes adrenalinas, essas eram grandes máquinas. E daí foi a grande paixão com esses meus colegas. Não era aquela coisa de garoto, de... aqui não passava, não tínhamos nenhum troço de rally, o mais próximo era Oliveira do Hospital. Não, não tinha essa grande paixão de miúdo, foi uma coisa que apareceu, surgiu aí na ordem dos 20 anos de idade. E, sim. A primeira fase, acho que é sempre essencial ver a parte do motor e deixar a estética sempre para o fim, como é óbvio. Porque o motor dá sempre muito trabalho, teve que se mandar abrir o motor, retificar cabeças, esse processo todo. E depois para fora. Foram, digamos que, quatro anos praticamente recuperar o carro e mesmo assim ainda há algumas coisitas sempre a fazer, não é? fartei fazer mails para a Peugeot, até para a Peugeot para a e tudo. Muito difícil, não se consegue arranjar peças novas para o carro. Tem que ser tudo à base de peças usadas e há bastante sites onde consegues ainda felizmente arranjar algumas peças, mas com muita dificuldade nomeadamente tudo o que é peças de estética, estes frisos, só os frisos foram três anos à procura de frisos para conseguir arranjar. Certamente já deve ter ficado mais caro se tivesse comprado novo na altura. Sempre tentei manter o carro com as peças todas de origem. Para mim acho que é bastante importante fazer uma recuperação com tudo o que seja de origem. Do carro, que é que, esse é que acho que deve ser o, o grande interesse e a grande paixão de quem gosta deste género de carros. Sim, isto, são aqueles pequenos plásticos que vão ganhando fogas e algumas cicatrizes da vida, que são difíceis de arranjar, mas temos que viver com elas. É assim: isto é um carro que é para pilotar, não é para conduzir. Isto é daquelas coisas carro toda a gente tem e conduz, falta-se conduzir. Isto é um carro que dá um certo prazer tocar num carro destes. E é um carro, digamos, que era bastante acessível na altura, para quem adorava conduzir. Não podia ter um Porsche ou um Ferrari, e é um 205 cor-vermelho que fazia boa figurinha na estrada. A direção é bastante pesada, caixa curta. Isto é um carro que vai ali até a 6.000 e quando chega a 6.000 é que à vontade de enfiar outra. É uma adrenalina em si, nem devia ter sequer rádio. O próprio som do motor é fantástico. E é óbvio, assim, isto é um carro que tem que andar, -se... o que, é que eu aconselho é muito bem calçado, nível de pneus, bons amortecedores, porque este sistema de travagem é a mesma caixa porque se não tiver estes complementos todos e se não tiverem unhas para o carro, não o conseguem segurar. É um carro que é preciso algum kit de unhas para ele. Estes pneus até ajudam isso porque este pneu é um pneu bastante molde e ajuda a ter uma certa atração ao piso. Agora, se fosse um pneu normal, é um carro que estava sempre a ver a traseira dele a querer passar por mim, isso era óbvio. Como uma comum domingo de, de manhã agarrar no carro e dar uma volta pela serra que acho que para mim é a melhor utilização que o carro tem. Agora fora isso é mesmo só aquele pequeno passeio e o prazer de acontecer em cima do carro. A estrada do Fundão Paulo Poderinha para mim é a melhor estrada que aí está. Uma série de curvas umas retas interessantes e que dá bastante coisa fazer essa estrada. Para fazer uma viagem dessas grande, para recordar as viagens que tinha no meu 205 antigo, a caminho do fundão, quase a do mar, pelas estradas nacionais, à noite. Aí sim, mas tinha que ser à noite, porque isto tudo, infelizmente só tem VT. É VT. É vinte nas trombas. Mas <risos> <risos> cortas esta parte? <risos>